Olá, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Barreto. Essa é uma apresentação rápida sobre o Ludes Community Edition, o um digital signage em PHP. O que é o digital signage? Geralmente é conhecido como mídia TV, mídia indoor, TV corporativa. Você vai ver TVs com anúncios sobre a empresa, avisos para os funcionários semelhantes. Às vezes clínica médica sobre qual o próximo paciente, ou na lanchonete o cardápio, dentro do condomínio, avisos do condomínio. Como é o funcionamento? Geralmente você tem um servidor local, com um servidor na nuvem, transmitindo os dados via internet ou rede para uma TV Box ou uma Smart TV. Esse é o Ludes Community Edition. Na URL, em amarelo, você pode fazer o download dessa versão, que é open source, em um software livre, e você pode usar da forma que quiser. Você está vendo que ele alterna entre imagens e vídeos, intervalo regular configurado. O intervalo das imagens e essa barra é configurado no painel de administração. Aqui é o painel de administração, você tem a parte de gerenciamento de imagens e você tem a parte de configuração do sistema, que você diz o tempo, o logo e outras coisas que aparecem. Esse vídeo é de uma apresentação rápida, existe um outro vídeo mais longo detalhando todas as funcionalidades e também existe a versão do Ludes Premium, com diversas funcionalidades extras, só que é uma versão paga.